se tem um item que sempre me chamou a atenção desde que eu cheguei aqui no Japão era a Super Scope quando eu vi uma na loja não tive dúvidas eu comprei e é essa aqui que está no cenário se você me acompanha há algum tempo você já deve perceber que eu sempre coloco ela em alguma parte do meu cenário ela pode mudar e tal mas ela nunca deixa de aparecer porque vamos combinar né é um item bem legal no vídeo de hoje eu vou contar a história desse acessório a grande inovação que ele trouxe falar de todos os jogos lançados as referências de Super Scope em outras mídias e tudo isso é agora então bora surpreendentemente a Super Scope é um item barato e fácil de encontrar tanto aqui no Japão quanto nos Estados Unidos e até mesmo aí no Brasil a super Scope é um acessório cheio de curiosidades a primeira é logo no seu lançamento porque ela foi lançada primeiro nos estados unidos algo que não é muito comum geralmente é lançado primeiro aqui no japão e ela foi lançada nos estados unidos em 1992 sendo lançado por aqui no japão apenas um ano depois em 1993 e vou falar para você, a Super Scope foi um acessório bem democrático Ela não fez sucesso em lugar nenhum Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Europa Em contrapartida, a sua antecessora, a Zapper, fez bastante sucesso e vendeu muito bem Tanto no NES quanto no Famicom Outra coisa é que a SEGA fez uma espécie de clone da Super Scope A Menacer, que foi feita para o um Mega Drive e era bem semelhante não era bem uma bazuca como a Super Scope, mas tinha sensores, eram sinais infravermelhos, enfim, era o mesmo conceito e teve desempenho semelhante também. O interessante é que a Menacer era compatível com o game Letal Enforces de Mega Drive, um game de tiro que estava bombando na época. Eu não tinha Mega Drive, mas aluguei muito esse jogo no Super Nintendo. Mas o vídeo de hoje não é sobre a Menacer, e sim sobre a Super Scope. Então vamos voltar para ela. A principal inovação. A Super Scope tem algo bem peculiar. Você não vê fios ligando ela ao console. A sua alimentação de energia vinha de 6 pilhas pequenas, que duravam pouco mais de 4 horas e já era. Para calibrar na TV, havia um receptor barra sensor que era ligado na entrada dos controles do Super Nintendo e colocada em cima da TV as propagandas do Super Scope enfatizavam que a bazuca era sem fio pois em 1992 aparelhos sem fio eram bem raros falando em propagandas os flyers japoneses e americanos eram bem diferentes no ocidente a Super Scope era altamente incorporada ao jogo Battle Clash no Japão chamado de Space Bazooka, esse jogo encalhou nas prateleiras dos Estados Unidos a ponto da Toy R Us, famosa loja de brinquedos, vendê-los a preços abaixo do custo já por aqui no Japão, a Super Scope era vinculada ao recém feito filme do Mario que estava passando nos cinemas, inclusive a Super Scope aparece até no filme já falei das propagandas impressas, agora vamos falar das propagandas televisivas, que tinham um conceito bem parecido. No comercial americano aparecia um garoto usando a Super Scope com toda a liberdade. E na tela da TV, o jogo Battle Clash. A o comercial japonês mostrava o filme do Mario, aquela bomba, com Mario e Luigi do filme usando a Super Scope. depois foi lançado outro comercial mostrando mais jogos do super scope com uma dança coreografada com várias pessoas segurando o acessório Now you can play the games of the Super NES Super Scope. Yoshi Safari and Metal Combat Falcon Revenge. So to prepare yourself, you might want to consider some basic training exercises. Os jogos não vou enganar vocês não foram lançados apenas 12 jogos para super scope sendo que uma fita já acompanhava o acessório essa aqui ó a super scope 6 esse número 6 se refere ao número de jogos que tem nesse cartuchinho aqui são seis jogos então vamos começar por ele né quais são os seis jogos que tem aqui tem duas versões de blasters a A e a B a versão a é um tetris lateral em que você pode atirar nos blocos com a super scope e nesses blocos que você acerta eles desaparecem aí forma figuras que se encaixam melhor para formar a linha do tetris bom é isso a versão B é uma espécie de Columns. você atira nos blocos e eles vão mudando de cor e o objetivo é formar blocos com as mesmas cores tanto na horizontal quanto na vertical. Mol Patrol é um jogo em que você atira nos bichinhos que saem dos buracos, mas pode atirar apenas nos roxos. Os rosas você tem que poupar. Depois tem três versões do jogo Laser Blazer, que é um jogo de nave, mas não é um chumup. Os três tipos são Intercept, Engage. E confront no intercept você tem o objetivo de atirar em mísseis cada um a uma certa distância esse é o jogo mais divertido para mim o engage se assemelha muito ao after banner só que você não vê sua nave e atira com a super Scope. no confront parece uma espécie de space invaders da época o objetivo é acertar os inimigos antes que eles se aproximem de você e hoje safari é um jogo que eu tenho aqui ó com caixa e manual como sempre parece zerado, o manual tem uma ilustração da Super Scope, dizendo o que cada botão faz. Explica o funcionamento do game, o modo correto de usar a Super Scope na TV, e uma ilustração bem engraçada do Mario montado no Yoshi. Mostra que também dá para jogar pelo controle comum. A explicação dos menus, outra ilustração massa do Mario e do Yoshi com a Super Scope, e termina com a explicação do que cada item do jogo faz Junto com o desenho dos inimigos Aí você vê a capa, contra a capa e o jogo Esse jogo dá para resumir como um Mario Kart Com aquele efeito do Mode 7 Mas que em vez de correr, você atira nos inimigos Battle Clash é um jogo de mechas E você usa a Super Scope como direcional E também para mirar nesses robôs gigantes Bazooka Blitzkrieg Nesse jogo você atira em ciborgues, helicópteros, drones com a Super Scope Em vários cenários E a tela tem um scroll lateral automático Para muitos é considerado o melhor jogo para Super Scope O jogo The Hunt for Red October Ou Caçada ao Outubro Vermelho Não é um jogo da Super Scope Mas com o um acessório você pode jogar uma fase bônus Lamborghini American Challenge É um jogo de corrida até famoso conhecido principalmente por ser parecido com top gear com a super scope você acessa um modo diferente em que você explode os carros concorrentes é, dá uma olhada aí vai mano eu não sei se isso é sensacional ou se é bizarro metal combat falcons revenge é a sequência de battle clash sendo jogos bem parecidos quando eu fui colocar para jogar eu falei cara é o mesmo jogo operation thunderbolt bom o melhor que dá para se falar para definir esse jogo é que é um FPS da época lançado primeiro para os arcades pela Taito e quando foi portado para o Super Nintendo ganhou a compatibilidade com a Super Scope Revolution X outro jogo de arcade que foi portado para Super Nintendo e ganhou compatibilidade com a Super Scope esse game ficou conhecido pelo enredo os integrantes da banda Aerosmith foram sequestrados e você tem que resgatá-los dando tiro em todo mundo Terminator 2 The Arcade Game jogo de tiro genérico pra caramba baseado no filme Exterminador do Futuro 2 também é porte de arcade e que ganhou compatibilidade com a Super Scope do SNES Team Star Jogo de tiro meio faroeste, meio cartoon, bem divertido e colorido. Dá para perder umas horinhas com esse jogo e a Super Scope. X Zone é um jogo no estilo After banner também, mas a tela é automática e aleatória, te deixando até meio confuso. Imagina usando além de tudo a Super Scope. Bem, esses foram os jogos lançados para Super Scope. Eu acho que nunca consegui no canal mostrar todos os jogos feitos para um acessório. Mas me fala aí, o que, que você achou desses jogos? Como usar a Super Scope? Como falei para vocês, ele precisa de 6 pilhas AA que encaixam aqui na parte de trás da Super Scope. O receptor barra sensor é ligado na entrada do controle do Super Nintendo. Aí tem que calibrar mais ou menos como fazíamos com o Wii. Aí colocamos o jogo e pronto. O maior problema da Super Scope para mim é o botão de tiro ser na parte superior, isso é algo bem comum. Geralmente as armas têm um gatilho e é quase intuitivo você procurar por ele. Os jogos lançados para o Super Scope nunca foram tão elaborados e atrativos. O que não compensava o valor do acessório. E fora que muitos dos jogos poderiam ser jogados sem a necessidade dele. Aí pra que você ia comprar um trambolho desse? Bom, mas chegou a hora da gente ver com detalhes a Super Scope. Vocês podem ver que o lado esquerdo e direito tem esses encaixes para colocar o visor. para tanto destros como canhotos poderem usar. Os botões estão na parte de cima. Esse vermelho é para atirar o do meio é o pause e o botão liga e desliga e o turbo são esses aqui abaixo tem um outro botão de ação e o suporte para os ombros o receptor barra sensor é retangular a logo da Nintendo e logo abaixo escrito Super Scope o sensor fica na parte da frente e a entrada é igual a um controle de Super Nintendo vocês veem o cartão que vinha junto com a Super Scope mostra exatamente os botões que eu mencionei agora e a pouco e o verso como calibrar a super scope o manual da super scope começa mostrando o que vem junto da caixa o corpo da super scope o visor o cartucho super scope 6 e o receptor depois mostra as funções dos botões onde encaixamos as pilhas onde colocar o visor também ensina como tirar o visor na página seguinte como empunhar a bazuca depois uma ilustração do modo correto de ligar a Super Scope no videogame e na TV. A distância correta de calibrar e jogar. Esse alvo é exatamente como se calibra na tela da TV. Depois terminando com as informações mais técnicas do acessório. O manual do jogo vem uma ilustração do acessório, seguido de explicações de cada jogo. Começando como entrar na tela de seleção e escolher entre os seis jogos disponíveis, e com dicas de como é o mecanismo de cada jogo: Plastris A e B, Mol Patrol e os três modos do Laser Blazer: Intercept, Engage e Confront. O cartucho tem uma ilustração que é a compilação dos seis jogos que tem nele, e esse cartucho é bem fácil de achar nas lojas, viu, e é barato a Super Scope apareceu no filme do Mario como eu falei tanto sendo usado pelos vilões como pelos irmãos Mario no jogo Smash Bros virou arma do jogo também e fez outras aparições menores em jogos da Nintendo mas como sempre o vídeo não acaba por aqui eu quero saber de você conhecia a Super Scope o que que você achou dos jogos dela me fala aí nos comentários Ah, e me segue lá no Instagram Lá eu posto fotos exclusivas da Super Scope, além de bastidores aqui do canal. O Instagram e o Twitter é VitoriSui. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.